Oi, gurias, tudo bom? Eu tô aqui pra fazer com vocês a minha TBR de 2021. Faz muito tempo que eu não faço uma, que eu não crio uma lista de livros pra ler. Então eu tô bem ansiosa e bem esperançosa porque eu andei vendo muita gente falando de livro ultimamente, o que me despertou essa vontade de montar de novo uma lista, selecionar quais livros eu vou ler. Eu tinha esse hábito, eu acho, que em 2000. A gente tá em 2020, 2015, por aí. E aí sim, eu fazia direitinho o planejamento de um livro por mês e tudo mais. Mas nos últimos anos eu relaxei, li bem poucos livros, não me orgulho muito disso. Mas estou de volta, esse ano eu já li 12 livros, então eu tô bem feliz com o resultado. Era a minha meta, é a minha meta da vida inteira ler um livro por mês, basicamente. E estou conseguindo manter, então estou muito feliz, mas... Já estou pensando no ano que vem, porque eu vejo muita gente falando e eu fui anotando muitas indicações. Eu não vou ler na ordem que eu falar aqui. Talvez eu leia na ordem que eu falar aqui, talvez eu escolha um livro aleatoriamente no meio da lista para começar, mas é que eu escolho os livros de acordo com a minha vibe do momento, então eu prefiro respeitar o meu tempo e ler as coisas que eu tô afim de ler, do que pegar um livro que eu não gosto e acabar perdendo o ritmo e desistindo de ler livros. Para esta lista eu escolhi só seis títulos, porque na casa da minha mãe eu tenho livros físicos que eu não li ainda. Então, quando eu for lá, eu vou escolher mais alguns livros para pôr na lista, e aí eu completo o restante da lista com os livros que eu já tenho, ou com outros títulos que eu ouvir por aí. Por enquanto eu escolhi seis, dá para o primeiro semestre, já tá bom. E aí eu volto a fazer um vídeo parte 2 da minha TBR. O primeiro livro da minha TBR é Verity, da Colin Hoover. Eu não sei o que aconteceu, que rolou um boom de Colin Hoover nesse final de ano. Teve muita gente falando dela, vários booktubers voltaram a ler livros dela. Pessoas que eu sigo que não falam de livro, essencialmente, postaram sobre livros dela. Então eu escolhi esse, porque ele foi indicação da Doris. E aí eu decidi começar por ele a ler a autora. Ela fala que é o livro que ela indica pra começar, pra quem não conhece a autora. Então... Decidi dar uma chance e não tenho nada a perder, porque eu não tenho expectativa nenhuma, não sei sobre o que trata a história, então vai, vou, vou tentar, entendeu? Vou dar uma chance. O segundo livro é Teto para Dois. Eu não sei, eu acho que ele é um livro novo, ele é meio lançamento. Porque eu vi muita gente que ganhou ele da Intrínseca. E também muita gente que leu e gostou e comentou super bem sobre a história. Pelo que eu entendi, é um livro sobre relacionamento. Eu tô numa vibe de ler mais sobre relações interpessoais. De saber mais sobre uh, lidar com pessoas, de verdade. Eu não sou uma pessoa muito falante, muito sociável. Mas eu gosto de entender o comportamento das pessoas. Então, decidi que talvez seja uma boa entender um pouco mais sobre relacionamento a dois, ainda mais que eu moro com meu namorado. Então, tá na minha lista, é um dos livros que eu quero muito ler. Helena Ferrante foi outra autora que eu ouvi muita gente falando e falando muito bem. Então, decidi dar uma chance, eu escolhi A Vida Mentirosa dos Adultos como sendo meu primeiro livro... Porque ele trata de uma menina que ouviu o pai comentando que ela é feia. E o quanto isso quebrou a base dela, o mundinho colorido dela de criança, bem na hora em que ela estava entrando para a adolescência. Então, provavelmente vai tratar dessa transição e da quebra do relacionamento dela com os pais. E Descoberta de que o mundo é bem cruel, né? O quarto livro dessa lista é Pessoas a Mais, da Sally Rooney. Né? Eu tô muito esperançosa de que eu goste de todos os livros dessa lista, de verdade. Porque todo mundo tá falando desses livros. E ele fala de uma relação entre dois amigos. Pelo que eu entendi, eles se separam por questões da vida. Ela vai pra faculdade, e ele não. E aí, lá na frente, eles têm que descobrir até onde o outro vai pra ajudar o outro. Foi o que eu entendi da sinopse e eu não quis me aprofundar muito. Então, eu acho que vai ser bem legal, eu gosto bastante desses livros e ele é pequenininho, eu vi uma, um, um unboxing alguém mostrou ele. Ele é fininho, então deve ser uma leitura super rápida, para aquele mês que eu estiver mais cansada, com mais preguiça de ler. O quinto e o sexto livro da lista tem muito a ver com a minha profissão. Eles são livros que falam de criatividade e eu tô tentando equilibrar um pouco livros mais técnicos com livros de lazer. Mas pra mim, leitura é muito o meu momento de relax. Então tá sendo bem complicado porque livros técnicos normalmente são mais maçantes e aí eu acabo dormindo. Então eu vou ter esses dois sobre criatividade que são mais leves, mais de boa. Um deles é A Grande Magia e o outro é Siga em Frente. Siga em Frente é o livro 2 do Hope Como um Artista que eu já li e recomendo muito. E aí eu decidi dar a chance são livros muito bonitos e muito gráficos. O Hope Como Artista e o Siga em Frente então são livros que eu decidi que eu vou Vou comprar pra ter, pra ser meu mesmo. Eles não são caros, tem na Amazon um pacote que vem os dois juntos. Eu quero esperar pra comprar os três, porque tem um terceiro que eu não lembro o nome, acho que é Mostra o Seu Trabalho, só que ele só tem em inglês, e eu queria comprar os três em português pra ter em casa comigo. Talvez eu compre eles separados, mas eu tenho medo do terceiro sair completamente diferente, num formato aleatório, e aí não casar nada com nada. Vamos ver o que eu vou fazer até lá, com certeza eu vou ler. Talvez até antes de comprar, talvez eu leia no leve. E eu tô bem esperançosa, eu gostei muito da escrita do Austin. Sobre A Grande Magia, eu não tenho muito o que falar, eu não sei muito sobre ele. Eu vi que a Camila postou sobre ele e indicou muito. Então eu decidi tentar, ela também é designer, ela trabalha com a mesma coisa que eu. Mas ela é focada mais em redes sociais e eu sou mais em sites. Mas a criação é a mesma, a gente tem a habilidade para fazer as duas coisas. E é essa minha lista, eu espero que vocês tenham gostado de saber metade da minha lista de livros do ano que vem. E se vocês quiserem me indicar algum livro, sintam-se livres para me mandar aqui nos comentários ou lá no Instagram. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até. Tchau!